Boa tarde, galerinha! Começamos quente, viu? Hoje tá adrenalina... Uh! Descente. Chicane! Hoje a gente tá na bruxa. Asa, I'm sorry. Não, vou te segurar, segura segurar. Oh, barriga de bosta. Tá na frente? Eu estava agora aqui, eu procurando assim, hoje a gente vai falar sobre o que? Não sei. Então instala assim que eu assistindo aqui adrenalina alta. E geralmente quando a gente está com adrenalina alta a gente faz muita besteira. Então eu sei que vocês acompanham vários canais. Vários motos filmadores e tudo mais no Brasil, aqui de Salvador. Aí eu queria saber de vocês, quem são os mais loucos? Meu Deus, porra, porra gente, faz isso não, pelo amor de Deus, eu sei que eu tenho uns probleminha, E cabo de acelerador nervoso, mão nervosa. Que é a galera que me acompanha gosta de, de curtir os corredores Eu Queria ver quem é que mais faz isso Aqui sem jaqueta, sem luva Quase na chapa Por quê? Porque tá quente, velho Legal Tá quente, Salvador, velho Tá quente tá abafado Eu sei, equipamento de segurança do mais Mas não tô afim Chegar suado hoje. É ventinho gostoso. Ah. Veio ah, Bros, tchau, brois. Tá aqui taquitosinha e ali letitã titã cento e cinquenta. Será? Provável <Sos> espiar merda. O tempo tá fechando. Dá pra ver junto, ô, oh, 06. Gostei, gostei. Pode não ter motor, mas o cara tem culhão. Viu? O cara tá espremendo ali, negão. Até. Parece aparecer na, na chistezinha. Quer dizer, chistezona. me haggy de ninguém Tá perdendo no motor, mas tá ali, ó, insistindo Isso aí, massa, massa, massa Bom, aqui eu tenho que largar agora É, nego, agora aqui é pilotagem Opa, opa, opa, opa Ele encosta Mas não encosta ainda não <risos> oh, Dá pra procurar saber se isso faz mal pro motor Se esse pipoco Imagino que seja Eita, eita, eita passava uau. Uh! cá uau uau não por onde por onde por onde por cá cá cá Trânsito é um negócio mágico. Você vê aí. O caminho vai abrindo assim, de repente, ó. aí, aqui, ó. Tava fechado. E aqui, ó. Não dá para ver nada. Tudo travado. Tô em pezinho aqui pra ver não vi foi nada e, e, e, e roda presa roda presa tia, tia que tava com medo esse motorista tá com medo de perto para você ver como são as coisas ontem eu tava indo pro trabalho só que tava com a cabeça cheia cheia de pensando problema tava uma merda aí tava tava triste até e não é uma boa maneira de se pilotar Exato assim que eu, eu tombei ontem Na Na Luiz Eduardo Não, na Magrês Neto É, tudo a assim semi mesmo Fico pensando, pensando, pensando Distraído, longe Aí fui cortar um Um gol Tirei do fundo dele Só que o moto tava muito devagar E aí o motor apagou, a moto inclinada. Resultado: chão. Eu não aguentei o peso dela. Eu cheguei até a machucar um pouquinho a mão. Deixa eu ver se dá pra mostrar a vocês, mas não aqui agora. Acho que aqui dá. Olha a câmera, a câmera tá aqui. Aqui o foco aqui ó, abaixo desse dedo. Mas o que machucou meu dedo não foi chão nem nada não, foi isso aqui ó, esse ferrinho aqui ele chegou a, a... dar uma furada, foi a manete que machucou que foi a queda, embora um seja decorrente do outro né. Obrigado. É, você tem que vir para cá. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias. Olha fora. Ai, no lixo. E, e, e. Hum. O cara tá certo. Não. E aí, e aí, e aí? O é que vai abrir? Onde é que vai abrir? Abriu aqui. Por que tá molhado aqui? Pô, aham, isso é foda, viu? Cortou é 20 faixas agora aí. O Logan tá dizendo que vem pra cá hein? Vem pra cá, vem pra cá o é, Quem curte o nosso canal gosta de trânsito <risos> E aqui? Essa galera aqui é Favela Orla, este é o Cupituba 85, 78, 870, certinho Ah, não, não, não, pra cá, pra cá, pra cá, faixa 1 O foi o XRE? Tá precisando de caravinha junto, meu porra Mais ou menos aqui que eu caí ontem Eu voltei Agora é pra ficar Mentira Neninha. Opa, opa, devagarzinho a gente vai entrando E aí, sem parar? Sem reduzir? Zão, bonitão Ele tem tempo quando vai na praia, viu? Vergonha, para pessoa mora em Salvador Não sai de Salvador quando vai na praia É que pode Do céu, entregamos sua casa. Vou cobrar o um comercial. Bom, galera, então é isso aí. Chegamos no nosso destino. Mais uma vez. Obrigado a todos pela companhia, pela preferência. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não conheceu o canal. É assinar, fica à vontade Vocês são livres Muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso E até o próximo Tchau, tchau